Oi, oi, oi, oi! Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer a nossa raposinha rosa da nossa coleção Parmalat, né? Mais uma peça da nossa coleção Parmalat. Vamos estar fazendo essa peça aqui hoje com vocês. É rapidinho e é linda, né, gente? Olha só!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 a nossa raposinha rosa. Então, gente, vamos lá, então. Então, esse é o nosso quarto vídeo do nosso da, da nossa coleção Parmalat, né? Como eu já falei nos outros vídeos, a, a base é a mesma, né? O que muda é o capuz, que é sempre de bichinhos diferentes. Então, a base do capuz aqui, que é o forro, né? Duas vezes, capuz. Frente, uma vez dobrado, a... Manga, duas vezes, tá? Costa, uma vez dobrada, tá? Ah, aqui, o nosso capuz, onde a gente vai fazer o bichinho, né? Os bichinhos. Então, aqui tem que prestar bem atenção. Essa, essa parte aqui das costas do capuz, duas vezes. Essa parte aqui, duas vezes, tá? Ah, essa parte aqui duas vezes, orelha rosa quatro vezes, a orelha branca duas vezes, tá? A nossa ribana uma vez dobrado, tá? Aqui também vai o molde do, do rabinho pra vocês, tá? Aqui eu não sei onde é que eu coloquei o molde, caiu por aí, mas vai o rabinho para vocês. Então, esse preto aqui duas vezes e esse aqui duas vezes. Tá? Esses são os moldes que a gente vai precisar. A gente vai começar aqui na reta e depois a gente vai pro overlock, tá? Então, vamos pegar as orelhas, tá? As brancas e a rosa. Você pode estar tá fazendo com laranja também, tá, gente? Aqui eu tô usando rosa porque eu quero fazer pra minha Sofia, tá? Então, a tecido que eu tô usando é frase, tá? E a, o branco aqui... É pelúcia, né? É, é um uma pelúcia, tá? Mas você pode estar tá usando soft, tá? Plush, então, vamos colocar os nossos brancos aqui, ok? Bora lá, então. Nossas orelhas elas são espelhadas, tá? Então, preste atenção nisso, tá, Ó, elas são espelhadas, ok? Vamos pegar as nossas orelhas brancas aqui. A branca eu dei uma limpeza na overlock aqui, tá, gente? e todo lá da Felipe Marias, tá? Todos os tecidos que a gente tá usando nessa coleção é da Felipe Marias. Inclusive, as urbanas. Olhinho, a gente vai fazer, seguir da forma que a gente fez os primeiros, tá? O centro, tá? Feltro, cortando aquela bolinha preta e branco. Feltro branco e preto. Orelhas prontas, reserva. Vamos pegar o um olhinho aqui já fazer ele. Como eu disse, é feltro, né? Então, a gente vai cortar três bolinhas, tá? Um é o nariz e dois é o olhinho. dois pedacinhos de branco, de feltro branco, pra pôr, fazer a íris do olho, né? E cola de tecido, pega mil, é a que eu uso, tá? Tá? Então tá aqui, o linho pronto, reserva. Narizinho deixa ali, vai usar depois. Então as orelhas também estão prontas. Vamos pegar o nosso rabinho aqui, tá? O preto a gente vai pegar aqui. O preto eu tô usando, preto eu tô usando a soft, tá? Mas tu pode usar... Aqui dentro, tá? Pode colocar dos dois lados ou de um lado só, tá? Vou colocar dos dois Vai ficar parecido, né? Vai ficar igual. vai pregar um no outro. Virado ficou assim. Reserva. Vamos pegar as nossas costas já e vamos pegar o nosso o nosso rabinho nas costas. Bem no meio, tá, gente? um piquezinho, pra gente saber que aqui é o meio. Vamos pegar nosso rabinho. Vamos colocar aqui. Vamos pregar aqui. Bem no meio aqui. a pontinha preta solta. Vira. Assim. Reserva. Vamos pegar nossos nosso capuz aqui agora. O nosso molde fala que aqui vai as orelhas. Então, aqui a gente vai colocar as orelhas. Esse lado aqui pra baixo, tá gente? Nite aqui Vou pôr aqui os moldes aqui pra vocês observar como que vai ficar, tá? Pra vocês verem, é mais fácil. Então, eu vou montar aqui com os moldes. Tem que ficar assim, tá? Nosso capuz é assim, ok? Então, ela vai assim. Fica assim, ok? Aqui, tá? Esse molde aqui. Esse é aqui. E esse aqui. Então, preste atenção nessa sequência, tá? Orelha. Esse molde aqui. Esse aqui. Virado para cá e esse aqui. Preste atenção nessa sequência. Gravem essa sequência. Tem que ficar assim, ok? Assim. Então, bora lá. O branco Aqui A gente vai pegar aqui Mesma coisa aqui. Vamos pegar as duas e juntar, colocar a orelha, as duas orelhas pra dentro, e juntar até aqui, tá? Daqui até ali, costura com costura. os nossos olhinhos, narizinhos Nossa, nosso capuz da nossa raposa rosa. Agora, vamos pegar o nosso forro do capuz. Precisar uma costura até aqui. costura aqui. Vou colocar um alfinete. E aqui, a gente vai passar uma costura aqui, juntando os dois capuz, tá? Daqui até do outro lado. Agora lá. Viramos. Assim. Vamos pegar dois centímetros de rilhante. E vamos pregar aqui. Do outro lado também. Aqui vamos passar um três ponto, arrumamos bem aqui e aqui começa começo da tá ribana aqui. E aqui, uma costura de segurança do começo da ribana também. Que a bolsinha tá pronto. Agora, vamos para over, tá? Pra gente fazer a nossa peça lá, tá bom? Vamos para overlock. Caso você queira fazer na reta, dá também, tá? Bora lá. Então, aqui, gente... Pegamos as nossas mangas, tá? O vídeo pulou aí. Mas, aqui, a base é igual todas elas, tá? Pregamos as mangas, lembrando que a manga tem frente e tem costa, tá? Pegamos as mangas aqui, né? Pregamos costas, mangas, frente. pregadinho. Agora a gente vai arrematar as mangas aqui. Passamos a passamos ribana na manga aqui, tá? Pegamos a costa, as costas Pregamos as mangas nas costas, pregamos a frente na manga aqui, peça pronta. Passamos ribana nas mangas, tá? Agora, a gente vai arrematar as mangas. Ribana com ribana, ribana com ribana, costura debaixo do braço, costura debaixo do braço. Aqui, a gente já puxou o fio pra frente na nossa overlock pra arrematar. Peguemos o calcador, colocamos a peça embaixo. Vamos arrematar. A base dessa peça, é de, dessa coleção, é igualzinha, tá? Por isso eu não vou nem fazer esse vídeo. Porque a base é igualzinha, tá? Ó. Agora vamos passar ribana na barriga. Igual as outras. aqui E vamos passar a ribana aqui na barriga, ok? Não precisa puxar muito, dá uma leve puxada na ribana, bem leve. Lembrando que os nossos tecidos aqui, todos são lados da Felipe Malha. até aqui saímos, peguemos o calcador e vemos para frente, ribana. Sai fora Agora aqui, frente da peça para mim, meu capuz. No direito, frente, para mim, coloco a mão aqui dentro, tá? E coloco dentro da peça, tá? A ribana do capuz, ó, tem que vir na costura aqui, da parte da frente, ok? Aí, você deve, vai me perguntar como é que tu faz para saber o tamanho da ribana do capuz, para fazer para os outros tamanhos, né? Aqui eu tô com um 4, mas o 3 e o 4 é a mesma medida. Ah, você vai medir a parte da frente ali, você vai ter a medida da ribana do capuz, tá? Vamos cortar todos os fios, sempre corte todos os fios, tá gente, para não machucar o cachorrinho. O cachorrinho o gatinho, não fica fio nenhum. E vamos virar no direito a nossa parte. Essa peça ficou assim, gente. Olha assim. Que linda que ficou essa peça. Essa, essa peça ficou perfeita, perfeito. Né, gente? Então gente essa, esse é o nosso quarto vídeo da nossa coleção Parmalate Nossa coleção Parmalate Nosso quarto vídeo Nossa raposinha Nossa raposa rosa né? Então já fizemos o, o porquinho né já fizemos a vaquinha Fizemos a ovelhinha tá? e agora tá aqui a nossa rapozinha rosa então o vídeo de hoje foi esse, eu espero muito que vocês tenham gostado, eu amei o resultado Gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso Também quero lembrar a vocês que todos os materiais, todo, tudo que a gente está usando nessa coleção Parmalat foi enviado pelos nossos queridos Felipe Malha, pela nossa querida Jo da Felipe Malhas Então você precisando, você querendo fazer essa coleção, entre em contato com a Jô da Felipe Malhas e adquira esses tecidos, tá? Ah, vai no nosso site Adquira a coleção Parmalat tá? Com desconto de lançamento Imperdível E para Felipe Mares e Adquira os tecidos para fazer essa coleção maravilhosa Tá bom, meus amores? Então, por hoje é só Gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso Bora fazer roupinha pet Bora caprichar aí, tá bom? Eu amo muito, muito, muito vocês Tchau, tchau, até a próxima Beijos Fiquem com Deus. Tchau!